Shalom, meus irmãos. Isso aqui também, ó. Né? Criminalização dos não voluntários, né? Que na realidade é criminalização daquelas pessoas que não querem fazer parte do experimento. Aquelas pessoas que se perguntam assim, quem vai se responsabilizar se alguma coisa sair errado? Então essas pessoas estarão sendo criminalizadas. Então nós temos aqui esse projeto de lei, olha só projeto de lei basicamente altera o código penal para tipificar as condutas, tá? Tipificar as condutas. Altera o código penal para tipificar as condutas de não submissão à vacinação obrigatória. Veja, para tipificar as condutas, tá? As condutas de não submissão à vacinação obrigatória, disseminação de notícias falsas sobre a eficácia da vacina e de desestimulação a adesão a programa de vacinação e de desestimular, desestímulo então quer dizer, isso aqui vai fazer o que? ele vai tipificar cada conduta por exemplo, se você questiona e você pergunta quem é que vai se responsabilizar se alguma coisa sair errado a quem que eu vou poder recorrer? Então quem tem esse tipo de questionamento vai ser tipificado aqui, vai ser enquadrado e vai se tornar então um criminoso. Tendo dito isso, nós vamos entender quem que vai conter essa população, essa massa de uh, pessoas criminalizadas. Quem é que vai conter? Né? Para conter uma massa desse porte, nós precisamos de uma força bruta também. E é aí que entra agora os robôs, tá? Então olha só, eu recomendo que você consiga ver esse vídeo até o final para você compreender bem a linha de pensamento e encaixando as peças, então vamos lá. Singapura testa cães robôs para monitorar distanciamento social em parque. O modelo criado nos Estados Unidos avisa os transeuntes sobre a distância ideal que devem manter entre si e também registra o número de visitantes. Aqui tem esse cão robô, né, que já está patrulhando por aí, ele já está fazendo patrulha, tá bom? E temos aqui até alguns vídeos, tá? Por enquanto ele está desarmado. Por enquanto ele está desarmado, tá? Então por enquanto ele está desarmado. Aí tá esse cão robô, né, fazendo a patrulha. Ele vai patrulhando, vai é, pedindo para que mantenham distanciamento social porque é coloque máscara nesse né? tipo de coisa assim ele vai fazendo patrulhamento e ele vai monitorando com toda a tecnologia que ele tiver disponível ali no momento ele vai te monitorando tá Uma implementação, tá? No vídeo passado eu falei sobre a questão de indução de pensamento, né? E como que a frequência do corpo precisa ser modulada para que possa estar sendo assim compatível, né? Eu quero estar tá mostrando aqui alguns links, tá? Só para você entender, tá bom? Então você tem aqui ó, mente conectada. Você tem aqui também ó. Ler ondas cerebrais. Tá, então, vou estar tá entrando aqui no primeiro link, Mente Conectada. Tá bom? Vamos lá. Olha só. Elon Musk revela macaco jogando Pong com implante cerebral. Então, olha aí. Ó. O macaco jogando, tá? Usando a mente, usando o cérebro, tá bom? Isso aqui é só pra você, só pra você juntando os pontos, olha aí. Elon Musk revelou um novo vídeo de um macaco de 9 anos jogando com seu cérebro. Então o que acontece? Os experimentos, eles passam primeiro por ratos camundongos né depois vai evoluindo antes de chegar nos camundongos né dependendo do, do que do que é o experimento passa por outros tipos de testes né e então passa para o camundongo que é um mamífero e depois passa para o macaco e por último certamente o um ser humano tá só que nós sabemos que isso aqui tá muito mais avançado e já está sim para o ser humano tá ok então ou seja você consegue se conectar à máquina via ondas cerebrais. Só que o inverso também é verdade. A máquina também pode conectar em você via ondas cerebrais. O mais assustador não é isso. O assustador é quem está por trás da máquina. Aí a gente tem aqui também, olha só. Ler ondas cerebrais tá? Olha aí olha aí ó. Microsoft quer ler as ondas cerebrais das pessoas para minerar criptomoedas a Microsoft propôs um método para gerar criptomoeda monitorando a atividade cerebral das pessoas e outros dados biométricos pessoais então veja dados biométricos meus irmãos Dados biométricos pessoais. Isso aqui é muito sério, tá? Monitorando atividade cerebral. Tá bom? Então, eles vão implementar essa fase aqui, ó. Agora, olha aqui, ó. Cérebro.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 tá A segunda fase Lembra que eu falei no, no vídeo anterior Eles vão acionar O apocalipse zumbi Vai ser acionado tá e, e essa tecnologia É uma tecnologia que trata com a sua mente tá Que trata com, com A leitura corporal De todo o seu corpo Não é a leitura só da sua mente tá É a leitura total mesmo, geral Lembra que lá no vídeo anterior Eu mostrei que eles conseguem ler a palma da sua mão eles podem fazer a leitura de todo o seu corpo, dos seus olhos, da sua mão, dos seus batimentos cardíacos, da sua vibração, da... de tudo, todo o seu é, espectro, tudo. Tudo. É leitura total mesmo. Padrão de voz, leitura facial. Tudo. Tudo. Aí você tem aqui, ó. Você tem aqui embaixo também, ó. Olha só.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 bioeletrônica então isso aqui isso aqui pessoal estavam falando isso aqui há dois anos atrás tá mas dois anos hoje eles já conseguem fazer coisas que você nem imagina tá o, o Facebook cria uma pulseira que é capaz de dominar os seus nervos uma pulseira capaz de dominar os seus nervos tá Então para que, que alguém ia querer criar um tipo de mecanismo, um tipo de, de tecnologia dessa, tá? Capaz de dominar os seus nervos. para quê? Então é isso aí que nós temos, tá? É isso aí que tá acontecendo. Agora a gente tem que também, ó. Transmitir sinais cerebrais sem fio. Olha só. Implante inovador retransmite sem fio sinais cerebrais em alta fidelidade, quer dizer, sem perca de, de dados, né? Em, em alta fidelidade. O grande detalhe é isso, né? Já tem muitos experimentos mostrando que você consegue manipular a realidade até o que a pessoa vê, até o que está na, diante da pessoa.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 esse é o grande detalhe, porque nada do que é criado está sendo feito, isso não é para o seu bem. É claro que eles vão colocar ah, para ajudar um, uma pessoa com problemas, né? Que não anda, que, não, que perdeu os movimentos, né? alguma parte do corpo, claro, sempre vai vir assim. Mas é como eu disse, se você acredita que o mal está na terra, pode ter certeza que ele está fazendo isso não para o seu bem. Robôs em toda parte. Aí você tem aqui, olha só. Em um primeiro momento, a maioria dos robôs norte-americanos no ano passado não foi para fábricas automotivas. Quer dizer... Deixa eu pegar aqui. Mas os negócios voltaram a funcionar no final do ano. As remessas de robôs no quarto trimestre foram as segundas mais altas da história, um aumento de quase 64% em relação... Ao mesmo período do ano passado, segundo o relatório, teve um aumento nas remessas de robôs, um aumento muito grande, 64%. Isso bateu um recorde aí na história, tá? Por quê? Porque, de fato, a intenção é essa, é implementar cada vez mais robôs, para que você fique cada vez mais em casa. Aí você tem aqui, olha só...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 por enquanto, o patrulhamento será feito por dois robôs policiais. É, basicamente é isso, né? É... Eles vão criminalizando você, você vai virando criminoso, eles vão te forçando a ser um criminoso e logo em seguida vão arrumar outros novos problemas, né? E vão implementar tudo à força por meio dessa tecnologia. Continuaremos o assunto nos próximos. Shalom, shalom, paz e amor do Messias para todos, irmãos.